Olá, hoje vamos demonstrar para vocês esse lindo apartamento no centro de Capão da Canoa, mobiliado e decorado. O apartamento está impecável e pelo melhor custo-benefício que vocês vão ver na cidade. Reparem nos detalhes, olha esse luz preto, toda a iluminação, decoração do imóvel, tem estoque de modernidade, combinando alimentares em preto, artigos de decoração... olha essa geladeira espetáculo né? essa geladeira aí garanto que é o sonho de, de uma galera aí tem em casa tudo combinando a torre quente ali em perfeita harmonia tudo em inox tudo em alumínio isso para praia é o é, é o a pedida né essa, os elétrons em inox olha essa bancada também tudo muito harmonioso, pessoal. Ó, uma bancada pequena, um detalhe que o arquiteto projetou e faz toda a diferença ali, né? Mais um detalhe ali para fazer um, uma privacidade, não entrar direto na cozinha ali, no um detalhezinho que também faz muita diferença. As luminárias em cima da bancada, tudo em um detalhezinho em preto, o acabamento, né? apartamento é um espetáculo assim, ó. Olha uma cozinha dessa. Vem esse avanço até a porta. Mas muito bem utilizado, vários armários, vários, né? Várias opções ali para guardar utensílios, comida. Então, às vezes tem uma cozinha pequena o que falta é um bom projeto, né? Na parte de segurança aqui, ó. Poucos apartamentos eu conheço em Capão que tem, que tem um monitor para né, ter acesso a todas as imagens aí do, do prédio aqui vamos para a lavanderia o apartamento é pronto, completo, pronto para uso, já Junker né, Junkerzinho ali já pronto, água quente lave seca uma lavanderia que hoje nos apartamentos mais novos é, alguns nem tem esse aqui tem uma bela lavanderia já com os armários prontos para organizar tudo certinho né mais armários aqui agora vamos ver uma outra visão da cozinha que bonito né reparem aqui também ó uh, embaixo esses leds assim à noite de dia já parece bem mas à noite dá um destaque continuando aqui uma outra visão panorâmica aqui do apartamento Já com ar condicionado, já pronto para uso, climatizado, o apartamento ele é de fundos, tá pessoal, mas ele tem a vista livre e ele tem a posição solar leste e norte, tá. O que quer dizer isso? É um apartamento muito mais ventilado, assim, né, muito mais arejado do que a maioria. Vindo aqui para a sacada, ó, churrasqueira, uma bela churrasqueira. Já com a tampinha ali para não ter perigo de voltar a fumaça dos vizinhos. Uma banquetinha rústica aqui que dá um charme especial ali, ideal para petiscos. A vista do imóvel tá ó, não é? Ele é livre para sol da manhã, né? Pega todo sol da manhã ali. Então tem os prédios, por mais que sejam de fundos, mas não impedem a ventilação. Os prédios são mais baixos então. Né? Voltando aqui para o apartamento, mais uma, fazer mais uma imagem panorâmica aqui. Show de bola. Agora vamos para os quartos. Nesse apartamento aqui, realmente impressionei. Chegando no corredor dos quartos, aqui a gente tem meio que uma espécie de hall de entrada com espelho. O pessoal usou bastante MDF, assim, caprichou na mobília. E o valor, assim, eu vou falar daqui a pouco para vocês, é incrível. Tá. Aqui no quarto também, uh, até vou pegar o contato desse arquiteto, porque ele realmente fez algo assim, para otimizar espaço. Né? Não é um apartamento muito grande, é um apartamento de 78 metros privativos. Só que assim, olha que ele botou de roupeiro, né, quantas portas, arrumações, muito bom mesmo. Ó. Ali uma mesinha de estudo, né, meio que um mini escritório, mais portinhas embaixo. Uma outra visão do corredor aqui. Aqui é o banheiro principal da casa. Mais um espelhão de MDF gigante. Muito bom. O apartamento ele é bem clean, ele é bem mobiliado, mas é bem clean. Né? Então ainda dá para acrescentar mais coisas o futuro proprietário. Vindo aqui para o quarto um outro painel com bastante MDF. Acabamento perfeito. Mais um ar-condicionado. Novamente um roupeiro que é bem aproveitado o espaço bastante portas, criados mudos ali, embutido, muito bom um bom espaço no quarto, né? uma cama boa sol da manhã nesse quarto aqui a gente vai para a suíte também um espelho um pouco menor, mas uma luminária ali bem bacana e espaço do box também um espaço bem bom, janela, ventilação direta para a rua, pessoal de todos. Isso aqui é bem importante, ó. Isso aqui faz com que o apartamento, assim, um ah, banheiro não mofe, ó, pode ver, ó. Bem perfeitinho, não tem nada de mofo. Quando deve é aquela ventilação forçada, corre esse risco, tá? Não é certeza, mas corre o risco. Então é isso. Se alguém gostou, vou deixar os contatos Ah, mais importante, o preço O preço desse imóvel do jeito que está tá Do jeito que está Novo né? Praticamente tudo aqui é zerado Novo No centro da cidade de Capão da Canoa Com box Está por 420 mil tá? Nesse 420 mil estuda a é proposta mas é um valor incrível, a gente consegue, se for da vista, consegue uma boa redução ainda. Mas para um imóvel desse perfil, pessoal, é excelente. Então tá, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.